Não tenho a certeza, mas acho que está. E por isso. Vou passar o genérico. Boa noite, aliás. Boa noite antes disso. Boa noite, estamos ao vivo e para mais um episódio de História, História Regional, aqui da região de Odmira, uh, com o professor Coresma. Boa noite. Boa noite. Ora, hoje vamos falar <risos> da freguesia de colos. Uh, esta, esta freguesia, uh, ao contrário de outras que temos uh, referido ultimamente, noutros episódios, uh, não está, não se enquadra naquele conjunto de freguesias que apareceram mais ou menos todas ao mesmo tempo, a propósito da reorganização uh, religiosa do território, uh, esta freguesia uh, leva-nos uh, a tempos mais longínquos, mais atrás. Sim, é uma freguesia que já foi um conselho, um pequeno conselho, num, num, num território, numa região, melhor dizendo, em que... Havia grandes conselhos, como era o caso de Odmira e de, de Mertla, mas onde havia também pequenos conselhos, muito pequenos conselhos, como era o caso de, de, de, de, de, de, de Garvão ou de, ou de Colos. Uhum. Uh, e uh, o, que é que, o que é que podemos destacar a partir o que trabalho tem sido feito à volta para estudar esta freguesia e as, e as suas origens? Ora, se mudares o slide podemos ver que. Uh, ainda, ainda, nós te, ainda não estamos a exibir os slides. Quero aproveitar para comentar a Rosário Martins, uh, que já nos está a ver e já nos cumprimentou. Ainda não passámos à fase dos slides. E ent... quer dizer então que podemos passar. É isso? Podemos passar. <risos> então, Vamos lá. Ver se, se isto corre bem. Sim, temos aqui uma imagem da Vila de Colos. Uh, é uma vila alcandorada, uma vila sobre uma colina. Bom, neste slide o que nós vemos são as capas de duas publicações uh, que foram feitas sobre, sobre colos. Uhum. Uh, uma delas, de 1987, uh, é uma obra de António Machado Guerreiro, um homem que já morreu, um homem uh, que tinha uma formação uma boa formação em em termos de geografia e mesmo de etnografia e mesmo de linguística. Uhum. E é um homem que passou grande parte da, da, sua, da, da sua vida em, em, em colos uh, e que publicou em 1987, como disse, este, esta obra, obra intitulada Colos Alentejo Subsídios... Elementos, Elementos, Elementos monográficos. Monográficos, exatamente. Isto uhum. foi uma obra... Que é, que é muito importante, ela merecia mesmo uma, uma reedição. Uhum. Uh, é uma obra que foi, porque neste momento encontra-se esgotada, que foi publicada pela Câmara de Odmira, uh, na altura em que esteve aí o o... o, o, o, o, o João Honrado, peço uhum. desculpa, o falecido João Honrado, é? de peço desculpa pela minha hesitação, uh, e que, que viu o original que foi apresentado na altura por um presidente da Junta de Colos, e que, e que decidiu fazer a edição. Hum. É, que se, decidiu, quer dizer, decidiu agarrar no, no, no original e propor à Câmara a sua edição. A Câmara editou, em boa, em boa hora, como sei dizer-se, e de facto é, é, é, muito provavelmente, é com certeza a obra mais importante que até hoje foi publicada. Se os quiséssemos sobre... consultar esta obra, onde é que... Só na biblioteca. É, é claro é. que alguns de nós têm a obra em casa, uhum. mas, mas qualquer pessoa que pretenda consultar, só na biblioteca, numa biblioteca, aqui concretamente, próximo de nós, a Biblioteca Municipal de Odmira. Que, que, e, e aqui encontram-se dados históricos, encontram-se dados etnográficos. Enfim, há uma série de informações uh, uh, gerais sobre a freguesia, de, sobre a atual freguesia Pronto, de, Colos, de que Deixamos são, aqui a dica à Câmara Municipal que valia a pena reeditar. Valia. Eu sei que a Câmara em tempos esteve muito interessada em, em reeditar, mas depois a coisa foi caindo num certo esquecimento. Mas acho que estava na hora de reeditar esta obra. Muito bem E a outra que temos à, à direita, a outra capa, Colos uh, Contributo para a Sua História, é da tua autoria. É, este é, foi, uma, foi um, um, um, uma, uma, um volume que foi publicado em 1999, também para a Câmara Municipal, numa altura em que Colos fazia 500 anos de antigo Conselho, uhum. uh, porque foi fundado em 1499. E na altura a Câmara decidiu, estava então como vereador Carlos Oliveira, Uh, decidiu fazer a, a edição e, e, e convidaram-me. Eu fiz este, este, este pequeno livro que já tem há alguns anos, já tem mais de 20 Portanto, anos. Estas são uh, há outras obras sobre colos, sobre ou colos há, há, outros, há outra documentação? Não, sobre colos hum. uh, não há mais nada. Hum. Há, naturalmente, alguns escritos avulsos, avulsos uh, pequenas notas, enfim, hum. mas, uh, mas sobre livros uh, sobre colos. São estes os Trabalhos de, de investigação. Trabalhos de investigação, exatamente, uhum. são estes os únicos dois. Muito bem. Uh, vou então passar e uh, chegamos então uh, aqui a esta imagem. Para quem só estiver a ouvir, eu descrevo. Isto é, uh, uh, é, é um mapa uh, que nos mostra uh, o antigo Conselho de Sinos. E porquê é que falamos no Antigo Conselho de Sinos? Porque Coles fazia parte uh, de Sinos. Precisamente. Uh. E então eu se calhar faço agora aqui uma, uma pequena introdução, uh, com, uh, recorrendo, aqui a um texto, recorrendo a um texto teu, que, que diz assim, o espaço sobre a jurisdição de Colos integrou, após a reconquista, sucessivos alfoses concelhivos. Uh, foi abrangido no vasto termo de Austrela, em 1235, depois passou para o de Santiago do Cacém, com a criação do mesmo conselho em 1249, Finalmente pertenceu a Sines, na sequência da elevação à vila, em 1362, desta terra portuária, cujo território, em 1499, seria destacado para formar um concelho autónomo. O crescimento populacional e a necessidade de um uso mais profícuo dos seus recursos e de uma administração mais próxima originaram o contínuo desmembramento da vasta e pouco afinada unidade administrativa consequente uh, aos tempos ainda instáveis, da expansão do reino de Portugal até ao Algarve. Precisamente. Uh, uh, Temos aqui muita informação, informação compilada num, far... post, num parágrafo. Post, vai depois da reconquista o que vemos uhum. é que os grandes, os grandes uh, conselhos acabaram por ser desmembrados por uma questão até de, de, de melhorar a eficácia da administração do território. <coughs> Eu posso dizer-vos o seguinte. Uh, Colos é uma povoação não ainda um conselho mas é uma povoação que já aparece Referida no século 18 perdão, no século XIV, no século como uma povoação com um certo significado, com uma uhum. certa importância. Uhum. E isto porquê? Porque em 1384, uh, poderá ter sido em 83 ainda, mas eu calculo que tenha sido em 84, 1384, portanto, segunda metade do século XIV, uhum. uh, Fernão Lopes, na sua crónica de D. João I, descreve um episódio interessante referido a, a Odmira. E referida um, a, um, a um senhor que nessa altura dominava Odmira, que era Lançarote Pessanha, almirante da Marinha de Portugal. Que, qual era o documento que referiste? Uh, que, que... Eu referi a crónica de D. João I ah, de, de Fernão Lopes. De Lopes. Ah. Essa crónica refere um episódio com, alguma, com algum interesse que tem a ver com Admira e que tem a ver com Colos e que tem a ver naturalmente com esse e Lanzarote Peçanha que era filho do Manuel Peçanha o italiano que tinha vindo para Portugal para organizar a, a, a, para organizar a, a marinha portuguesa no tempo de Dom Dinis ainda. Mas antes de falarmos um pouco mais em Lanzarote Peçanha, sim, porque depois vamos contar uma história. O, o Eu se calhar começávamos pelo nome Colos. Não tem nome de santo. Sim, mas olha, eu sugeria o seguinte, que Sim. nós passássemos essa questão do topónimo para um slide mais à frente, ah. porque porque precisamos de olhar o território para para para nos debruçarmos sobre o topónimo. Portanto, uhum. continuaríamos por aqui e mais adiante falaríamos no topónimo. Mandas tu então. <risos> uh, portanto, o que, o que nós o que nós o que nós sabemos é que em 1384 o tal Lançarote Peçanha, almirante de Portugal, era o, sen o senhor de, de, de Aldemira portanto, o rei tinha, -lhe, tinha, tinha, -lhe, tinha doado a vila de Aldemira ah. ao, ao, à família Peçanha, e o Lançarote Peçanha, no, no meio da crise, no contexto da crise que então se vivia, crise política e militar, uh, decidiu tomar o partido da rainha dona, da, dona Beatriz, casada com o rei de Castela. Ah contra o mestre Davi, que era um, um Dom João mestre Davis, que era um homem apoiado pela burguesia e também pelo povo miúdo em Portugal portanto Dom João Dom, Dom, Dom Fernando tinha tinha tinha morrido a sua única filha estava casada com o rei de Castela e portanto eh, colocava-se o, o problema se uhum. Dona Beatriz fosse rainha de Portugal uhum. O rei de Castela, sendo, sendo rei de Espanha, digamos, uhum. poderia também ser rei de Portugal. E tudo isso criava uma situação complexa em termos da própria independência do, do, do, do reino uhum. de do Portugal. Então houve, houve essa grande divisão, essa grande, essa grande cisão em Portugal que criou uma situação militar de grande gravidade e que, e que uh, separou o... Social, socialmente, uh, agentes portuguesas. O, Dom, o, o Lançarote Pessanha, então, uh, vinha para Odmira, ele vinha para, para uma das estradas, aliás, Colos tinha essa importância, ficava, eram, ficava num, ro, num nó rodoviário, digamos assim, num uhum. nó de caminhos. E, e portanto, o, o, o Lançarote vinha para Odmira, vinha por essa estrada que, vinha, que passava por Colos, e chegando a Colos, uh, ele pernoitou lá e, e, e preparava-se para seguir para Odmira no dia seguinte para levantar o castelo a e, favor de Dona e, Beatriz. E sendo Lançarote Pessanha uma, uma figura uh, por eminente, não é? O, sim, o, o, claro. Importância, também dá, dá a entender que Colos uh, teria alguma importância para justificar para, uh, albergar facto, uma... uma, uma... O, sim, o, o facto de... de, de lançarote de Peçanha, com a sua comitiva ter decidido uh, pernoitar em colos significava que colos já era uma povoação suficiente para para albergar uh, oh. enfim, to, to, to, todas aquelas pessoas e, e, e portanto uh, colos já tinha já tinha como lugar como lugar povoado uh, uma importância significativa oh. e isto, é, isto segundo a metade do século XIV sim é verdade é que Uh, um, um homem residente na região vendo o Lançaral de pesanha e apercebendo-se da intenção de lançarote de pesanha uh, que era vir ao admira... admira levantar o castelo, Estel... isto é, fechar-se no castelo oh. e tomar voz pela rainha uhum. Dona Beatriz, portanto, pelo, pelo, pelo, pelo, pela fação contrária ao, ao, mestre ao, ao, don, ao Dom João Mestre da que foi o futuro Dom João I. Então ele vai a Beja, esse homem, uh, uh, Beja, que era uma vila então, e que estava já uh, nas mãos dos partidários do mestre Davis e comunica que em colos estava o de Lançarote Peçanha, que, que ia para Odmira uh, com a intenção de levantar o castelo de Odmira. Claro que Odmira era importante. Uhum. Odmira desde logo era um porto fluvial marítimo, não é? Uhum. Portanto, era um lugar importante uh, uh, se tomasse o partido de Dona Beatriz. Então, uh, nessa noite, um contingente, uma, uma, um grupo miliciano, veio de, de Beja, toda a noite, até Urique, perdão, até até ah, Colos, com o com o Uric, <risos> até Colos uhum. e exatamente quando o Lançarote de Peçanha se preparava para partir para Odmira, foi surpreendido por esses homens de armas, que o aprisionaram e o levaram para, para Beja. Chegados a Beja, ele foi instalado, enfim, ou, ou, ou preso na Torre do Castelo, uhum. e, e, e, ali, e ali ficou. Uh, entretanto, em Beja, havia uma, uma grande discussão sobre o que é que haviam de fazer, o que é que a cidade havia, o que é que a vila havia de fazer com, com a sua uhum. E criaram-se mesmo ali dois partidos, mesmo no interior do partido, Apesar de, de Beja já ter uh, tomado um lado, não é? Sim. Tomado, partido de um lado, mas... tomado um partido, aliás, uh, uh, havia não era unânimo quanto a, ao destino de Lançarote? Não era. Uh, digamos que a burguesia, as pessoas de, de maior importância, mas, mas que não eram nobres. Não é? A burguesia era gente do comércio, gente uhum. que tinha, tinha alguma posição social com alguma importância, mas, mas que não era da nobreza, não era da, do, dos altos extratos da sociedade. Por um lado, a burguesia, e por outro lado, o povo miúdo. A arraia miúda, como muitas vezes lhe chama o Fernão Lopes. Uh, e a arraia miúda, o povo miúdo, tinha uma posição muito mais radical. Uh, enquanto que... Há pois, coisas que nunca mudam. Pois, <risos> enquanto, pois há, enquanto que a burguesia, enfim, estava hesitante, o povo miúdo, naturalmente, tinha uma atitude muito mais agressiva. E a certa altura os próprios burgueses acabaram por uh, lavar dali as suas mãos e deixar o caso, o assunto é entregue a, essa, a esse, esse povo miúdo que, em, em reboliço, se dirigiu ao castelo. E quando o Lançarol de Pessanha, que lá estava uh, dentro, uh, viu tudo aquilo, fechou as portas do castelo e preparou-se com alguns dos homens que tinha consigo para se defender. Vendo que era difícil subir ao, à torre do castelo... Ou seja, ele não era propriamente... Ele foi levado para lá, mas não era propriamente um prisioneiro. continuava é, ele tinha uma... uma situação dúbia. Quer dizer, a burguesia não o queria tratar mal, porque era, era uma pessoa importante. Hum. Uh, esses grupos não, é, não, não, não, não tinha o povo miúdo. Hum. Uh, e, portanto, o, o, o, que, o que acontece é que quando eles vão ao castelo, eles pretendem mesmo acabar o assunto logo ali, quer dizer, pretendem mesmo liquidar o de Pessanha. Na altura, como disse, o Lançarote Pessanha fechou-se, pretendeu, pretendeu defender-se e debaixo disseram-lhe não, nós não queremos, não queremos fazer-lhe mal, não, queremos, não, não há qualquer problema, pode abrir a porta, que aqui ninguém lhe toca. E ele convenceu-se, veio abrir a porta e na altura em que abriu a porta saltaram-lhe em cima e mataram-no. Uh, o próprio Fernão Lopes uh, acha que, enfim, uh, tem um tom crítico quando, quando, quando se refere a essa morte. Porque, de facto, não foi uma coisa bonita de, de se ver. Mas, pronto, mas estava-se numa, numa, numa época de grande rebeliço e de grande revolução. E de, de grande, tensão e, de grande e, tensão. e a verdade e... é que a o de Pessanha uh, tinha a intenção de ir ao Admira uh, fazer, uh, levantar o, o, o castelo uh, a favor de de, da monarquia espanhola da monarquia de Castela pois, pois não, não era diretamente era a favor de Dona Beatriz mas a uhum. verdade é que sendo a favor uhum. de Dona Beatriz a consequência é a consequência era essa exatamente. Uhum. Uhum. Uh, portanto esse episódio da morte do, do, do Lançarote Pessanha uh, almirante da, da, da armada portuguesa uh, esse episódio mostra como como Colos era um, um povoado à beira da estrada pronto, se passava e era, ao mesmo tempo, um povoado com alguma importância uh, suficiente para, para alojar um, um nobre com a sua comitiva. Portanto, esta é a primeira vez que, de facto, é, é, referida, é referida a, a, a o, lugar, o lugar, mas um lugar já povoado de, de colos. Uhum. Uhum. Uh. Mas, mas não sei se queres agora, na régua cronológica, avançar ou recuar... Pois, o que nós podemos uh, uh, ver é o seguinte. Uh, de facto, Colos, uh, no século XV, é uma terra que... é uma povoação que se desenvolve. Uhum. E quando se chega à final do século XV, é uma povoação que já tem alguma importância. Ficava, era longe a própria... Povo uh, a, a, a vila de Colos ficava longe da sede de que era Sines. Ora bem, e isso vai vai uh, Vai, vai, vai... Vai disputar a necessidade de criar um, um novo Conselho. Uh, mas, entretanto, nós podemos referir uh, podemos mais alguns episódios que se referem à aprovação de colos, ainda antes de Colos ser, ser um sete conselho, ainda antes de haver o Conselho de Colos, portanto. Uhum. Uh, não sei se queres, se já temos condições para falar do topónimo. Não, eu vou ainda, uh, uh, ou, só ou um ainda... Que eu vou ainda falar. Ou ainda na... vamos, vamos uh, a referir. Uh, uh... Eu vou ainda falar sobre dois episódios uhum. que aconteceram em, em, em, em Colos, ainda antes da, da, da formação do Conselho. Em 1495, o primeiro episódio que refiro, passou por Colos o rei Dom João II. O Dom uhum. João II estava, a, a, havia quem, quem diga que ele estava envenenado, mas estava com certeza muito doente. Uh, os médicos a certa altura aconselharam-lhe as termas de Monchique e ele vem em viagem na direção de, de, de Monchique onde havia as águas de Monchique ainda ah. hoje existem uh, ele passou por, por, por ele passou por, por, por Colos e portanto tem essa característica de, de, tem essa tem essa curiosidade do próprio rei um pouco antes de morrer ter passado por ali Uh, dirigiu-se depois a, a Monchique e, finalmente, como as águas não lhe fizessem bem, acabou por ir uh, para Alvor, onde acabou por morrer. Uh, enfim, uh, quando estava quase a morrer, ele decidiu chamar o seu primo e o cunhado, Dom Manuel, uh, a sua, uh, sua beira, chamar-lhe para junto de si. Mas Dom Manuel e a própria irmã, que era a rainha, a mulher de D. João II, teriam algumas suspeitas em relação às intenções de Dom João II. Lembremos-nos que Dom João II tinha matado um dos irmãos o, já... O príncipe perfeito. O príncipe perfeito tinha matado já um dos irmãos da rainha, de um dos seus cunhados, e, portanto, eh, isto tudo no, no quadro de uma, de, uma, de uma áspera luta pelo poder, eh, em que o próprio rei, enfim, acabou por assassinar alguns dos seus inimigos, e, portanto, a rainha tinha, com certeza, em relação ao seu marido, uma grande suspeita em relação à, à sua, às suas intenções. E o Dom Manuel, que era irmão da rainha, não, estava, não, estava conluído, não esteve conluiado contra o Dom João II, mas a verdade é que a rainha podia ter sérias suspeitas. O que sabemos é que, apesar dessas suspeitas, o Dom João II tinha deixado em testamento o trono é a Dom Manuel, Manuel que era como? seu cunhado e seu primo também. Uh, portanto, uh, não, não haveria, em princípio, alguma, alguma, alguma razão. De qualquer modo, Dom Manuel uh, é uhum. instado a que venha junto de Dom João II, ele primeiro não, inicialmente não, não cumpriu essas, essas, essas, essas ordens, uh, mas acabou por, por, por se dirigir, por se meter ao caminho, e por vir na direção do Algarve. Chegou também a, a, a Coles. Em Coles esteve ali algum tempo. E pelo menos pornoitou. E, e logo a seguir, dizendo que tinha recebido ordens da Rainha, voltou para trás. Nós podemos suspeitar que Dom Manuel, também ele, antes de chegar à presença do moribundo D. João II, teve medo que alguma cilada estivesse preparada pelos incondicionais do rei de Portugal. E voltou para trás. Portanto, não chegou a assistir uh, ao, ao Dom João II nos últimos, nas últimas horas que lhe restavam. Uh, portanto, estes dois, estes dois factos, o facto de Dom João II ter passado por ali, logo a seguir, Dom Manuel, e Dom Manuel não passou de Colos. Uhum. Ficou em Colos. E Colos marca aqui essa, digamos, com substancia essa grande dúvida e essa, e essa grande tensão que, que existia na, na, na família real portuguesa. É, e, e ao mesmo tempo mostra como Colos era um, um lugar à beira da estrada. Eu acrescento que anos depois, em 1573, o próprio Dom Sebastião passou por Colos. Ele na segunda metade do século XVI, ele fez uma viagem pelo Sul, procurando, procurando verificar quais eram os meios de que podia dispor para as, suas campanhas, para as campanhas que ele preparava na, no Norte de África, e passou por Colos. Na altura, curiosamente, chovia, era um dia extremamente chuvoso, nós já temos saudades desses dias extremamente chuvosos, era um dia extremamente chuvoso e, quando a comitiva de Dom Sebastião chegou a Colos, verificou que em quase todas as, as casas chovia, não direi como na rua, mas chovia. E, e, então, a casa que acabou por ser reservada para o rei foi uma casa em que se estava um pouco melhor, porque era revestida de cortiça, um dos materiais isoladores, portanto, o Dom, o Dom Sebastião ficou, ficou lá antes, depois, de partir para, para Odmira. Ora bem, uh, o que é que acontece? Voltemos, voltamos uh, então a Dom João, a Dom Manuel. Dom Manuel, uhum. a Dom Manuel é, o, é o rei que esteve em Colos e que uh, poucos anos depois, três anos depois, vai criar um novo Conselho, o Conselho de Colos. Uhum. O, novo, o Conselho de Colos estava, uh, de, aquele, aquele, aquele bocado de território de Sino, estava praticamente isolado já. Da, da, da, da, da, do, do conselho sede, porque eh, já, não, já eh, havia ali uma solução de continuidade uhum. porque já tinha sido criado o Conselho de Vila Nova de Mil Fontes com Mil Fontes e Cercal uhum. portanto eh, o, Sim, o é. Conselho de Colos era um Conselho que estava ali maduro, aquele território estava aquele bocadinho de território que foi depois o Conselho de Colos estava maduro, digamos assim uhum. para poder ser um novo um, um novo Conselho e, de facto, com a justificação de que Colos era uma população que tinha crescido muito uh, no, na segunda metade do século XV e, e, e cresceu, efetivamente, e depois, na, na primeira metade do século XVI, uh, o Dom Manuel decidiu, de facto, uh, criar ali um novo conselho. Um pequeno conselho, como disse, hum. que, que servia para que as pessoas, uh, que já eram muitas na altura, Uh, já eram cerca de 200 o Conselho tinha 200, 250 moradores em 1518 portanto, eu portanto, quero há cerca só de mil pessoas rele Exato, relembrar que 250 moradores não são 250 pessoas são 250 aproximadamente uh, versus 4, portanto uh, mais ou menos agregados familiares Uh, muito bem, quero também uh, pausar para cumprimentar aqui a Ruth, uh, o Eduardo e a Maria Augusta Alves, que diz que hoje uh, vai, ter que, vai ter que ver em diferido, não, não, não nos poderá acompanhar, ou provavelmente também entrou agora e se calhar quer ver o que está para trás. É, é, é, uma, boa, é uma boa opção, mas obrigado por uh, passar por aqui uh, na mesma. Ora, uh, dizíamos, não sei se queres que eu uh, passe para o próximo... Para o próximo slide. Sim, sim, passa. Ora, para. temos aqui uma iluminura, iluminura do de frontispício um, de, de, um, de um livro da, da, leitura, da chamada Leitura Nova. A Leitura Nova foram, foi, foram umas cópias de documentos mais antigos que foram feitos nesta altura no tempo do Manuel e que, e que eram, foram documentos, livros uh, muito iluminados. Este livro, que é o livro 1 da Alendor, da os livros são, são organizados por regiões Uh, tem uma uma imagem que é suposto ser enfim de uma forma talvez um pouco sumária uhum. e até esquemática a figura de Dom Manuel enfim é, é um uma, ah. não direi que é um retrato mas é pelo menos uma representação do Dom Manuel do, do perfil do no, Dom Manuel no, no num dos livros da, da leitura da chamada leitura nova uhum. que existe na Torre do Tombo uh, portanto foi o Rei Dom Manuel que criou esta nova Nova, nova povoação e este novo concelho e, e instituiu como vila a povoação e o seu território. Mas eu, eu ainda concelho. tenho aqui, uh, uh, tenho muitas questões em relação a Colos, uh, e uma delas, é por isso que eu queria ir para os topónimos. Então por... vamos, mas vamos, passa, uh, passa porque, por favor. Porque uh, Colos não, é, não, é, não, é assim. não, não tem nome de santo. Ah, é, portanto A origem, a... teremos que falar aqui um pouco de, de, de colocar aqui as hipóteses, falar sobre as hipóteses já colocadas sobre este, este topónimo, não é um agiotopónimo. Não é, não é um agiotopónimo, não. E, e, e, e o que é? Podes explicar a quem nos ouve o que é um agiotopónimo? é um topónimo de origem, num santo. É? Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, no Conselho de Admira, Santo Itónio, Santa Luzia Uh, Santa Luzia, não, Santa Luzia é o <risos> uh, Santo Itónio, São Luís, uhum. uh, enfim, temos aqui vários, vários uh, relíquias de alguma forma, mas uh, enfim, é diferente, mas há portanto muitos nomes com, com, com nomes santos. Uhum. Uh, aqui são no Salvador, caso são é? salva aqui, as freguesias urbanas é São Salvador e, são, e, são, e Santa Maria, uhum. uh, mas no caso de, de, de, de, de oh. Colos, é, é, não. Aliás, sucedendo o mesmo com mais alguns, é verdade. Uhum. Tem O seu o seu orágua é Nossa Senhora da Assunção. Porque, portanto, o seu orágua era Santa Luzia. Mas a partir da, da Idade Média e já no princípio da Idade Moderna, as Santas Marias que existiam, que eram muitas, ou Nossas Senhoras, acabaram por começar a, a ter atributos. E então surgem as Nossas Senhores da Graça, as Nossas Senhores da Piedade, as Nossas Senhores da Conceição, etc. Uhum. Uh, e então quais são as hipóteses que se colocam para a origem deste nome? Uh... Bom, uh, este, uh, as hipóteses, há quem, quem acha que, que o, topónimo é, vem, o topónimo cola vem de koala e que significa castelo. Enfim, nós não temos a certeza se existia aqui algum castelo no sítio onde há... Koala uma palavra árabe. Ah, exatamente, precisamente, uma palavra ah. de origem árabe. Ah. Uh, enfim, eu penso que a minha pronúncia não foi assim muito boa, mas de qualquer modo, eu não, não, não sei árabe, de qualquer modo, escreve-se koala. Uh, uh, e que, que significaria castelo? Uh, na verdade, não se sabe se aqui houve algum castelo, mas no cerro da... da... Da, da Senhora das Neves, houve com certeza uma fortificação. Uhum. Nós devemos já falar nisso. E de, de, de qual ainda há vestígios? De, ainda há vestígios. Uhum. Uh, há um outro, uma outra explicação, que é Kugla, que quer dizer, também de origem árabe, quer dizer cume, Mas, de facto, uh, enfim, uh, se é ou não, também fica também outra das hipóteses. Há quem diga que significa simplesmente Colina é uma palavra com o mesmo significado que colina uhum. uh, e, portanto, tem a ver com a topografia, com, com a urografia, melhor dizendo. Uhum. E há até quem considera, que é o caso do Fernando Almeida, na sua linha interpretativa, que vem de uma, a palavra vem de uma, de uma, de uma língua semita e que, com o significado de lugar elevado e habitado. Portanto, nós vemos que existe uma série de, de, de, de, de explicações ou tentativas de explicação para o significado destes colos. Durante muito tempo, a maior parte das pessoas julgou que, de facto, eram os colos, eram as colinas, todas aquelas colinas que nós vemos. Nós, nesta fotografia, vemos uh, vemos, uh, vemos colos, uh, vemos ali o, a mancha do casario uh, numa parte elevada, mas mais baixa do que as outras colinas, uhum. que são, ao fim e ao cabo, o tal orce de relíquias, uh, também chamado, por vezes, orce de, de colos. Aliás... Uh, Há documentos antigos da época da transição do período islâmico para o período cristão, na altura da Reconquista, que referem alguns nomes que, eventualmente, podam, podem ser associados a este nome. Um deles é uma, um, um documento de 1288, uhum. é uma delimitação de Marachique, que é uma circunscrição desaparecida no Conselho de Ourique, é a atual é a atual cola, uhum. Santuário da Cola, que fala em Colos de Benalguaz. Ben e há quem entenda que este Colos de Benalguaz é um, nem mais nem menos do que Colos. Ou um, qualquer sítio que depois dê origem a, a Colos. Uhum. A qualquer sítio próximo, eventualmente uh, a. Eventualmente, uh, as neves, o ser de, de Mas há neves. ainda outro documento, a salvo erros, de acordo com um texto teu, datado de 1235, Sim. Uh, relativo à doação da Austrela à Ordem de Santiago. Sim, e aí fala num, numa, numa, numa outra, num outro topónimo que é Simálias de Benelgat Ora, Simálias é simalhas, é portanto, é, é o, um conjunto de cerros ou de colinas, tal qual como nós estamos a ver aqui nesta, nesta imagem. Nós estamos a ver uma sucessão de colinas, que é o Orce de Relíquias, e, e, e de Ben Algat. Ora, Ben Algat e Ben Algoaz uh, podem talvez significar o mesmo, uh, não há certeza, mas isto muitas vezes eram os próprios escribas que não entendiam muito bem e, e portanto, podiam. Perfeitamente, eh, ah. escrever a palavra de uma forma num sítio e de outra forma no outro. Mas, aparentemente, é a mesma coisa. Colos de ben e Simálias de ben -Al -Gat. Mas, portanto, nós temos aqui algumas palavras de documentos medievais portugueses na transição, da, da, da, da, na transição do, do período islâmico para o cristão, portanto, ah. na fase da reconquista, que, aparentemente, referem esta região, se não é exatamente o sítio da atual Vila de Colos, é muito próximo. Uhum. E a outra hipótese seria, então, a Senhora das Neves, que nós devemos de ver daqui a pouco. Podes passar, por favor? Ora bem, quando nós falámos em, em, em Dom Manuel, nós, nós falámos na criação da de, de, do, do novo, conselho, do novo de, conselho de Colos em 1499 e imediatamente alguns anos depois concretamente 11 anos depois portanto muito muito pouco tempo depois uh, Colos recebe o seu primeiro fural Manuelino no tempo de o Manuel houve uma grande reforma dos forais, isto é daqueles documentos que cada terra tinha cada terra cada vila tinha o seu fural é. que era uma espécie de, de de código, de código legislativo local e que, e, que, e que foram reformados no tempo de Dom Manuel. A reforma já tinha começado com Dom João II, mas com Dom Manuel eles foram reformados e cada população, cada vila recebeu o seu foral. Uhum. Nós estamos a ver aqui o frontespício fronte do foral de, de Colos, vemos à esquerda esse, esse mesmo frontespício e vemos depois à direita uma ampliação da parte superior. Uhum. Uh, reparem que a parte superior tem alguns símbolos heráldicos importantes. Tem, tem o escudo de armas, as armas régias do tempo de Dom Manuel, que são hoje praticamente as, as, as, as armas da, da bandeira nacional portuguesa. Um, e que tem do, de um lado e do outro as Ferrari esfera Milar que são uhum. dois de, são dois símbolos também importantes desse desse período uhum. que já vinham de Dom João II uh, essas feras têm, têm datas e são datas tem data de 1512, que no fundo é a data em que foram em que a iluminura chama-se este trabalho uhum. a iluminura foi feita portanto este foral é um foral de um tipo muito frequente a grande parte dos forais tinham esta, esta, estas características, portanto, as armas, depois as esferas, portanto, eram, eram muito, muito semelhantes. Uh, havia alguns um pouco diferentes, por exemplo, o Fural de Odmir, de, de Odmir é muito parecido, o Fural de Mil Fontes não, o Fural de Milfontes é, é mais simples, porque nessa altura, em 1510, uh, o Mosecóloga era uma terra muito mais importante do que Milfontes Fontes. Mil Fontes uhum. tinha sido criada como conselho, mas não conseguia sair do mísero povoado sim, de Cabanas. Como, aliás, sim. como já vimos e, e quem tiver interesse já, já dedicámos, uh, du, foram duas, dedicámos duas emissões Deixe, a, a Vila Nova de Mil Fontes, e se calhar ainda pois, iremos ainda a, mais a dedicar mais. Mas pelo menos essa parte da fundação uh, falámos nela, que tem memória, e portanto, quem, quem tiver ouvido e tiver interessado, basta ir. A... Nós temos, temos aqui, uma temos depois o texto a seguir, hum. que começa numa... numa numa linha em que, em, que, em que aparecem duas palavras, Dom Manuel, isso qualquer pessoa consegue ver, uhum. consegue ler. O resto é que é mais difícil. O resto é um pouco mais difícil, <risos> embora seja uma letra muito fácil de ler, uma letra gótica, mas muito fácil, redonda. E, e nós vemos na última linha da, da, da imagem da, da, do lado direito, vemos uh, a Vila de Colos, a Vila de Colos, Portanto, que é a quantos virem o foral dada à vila dos, dos colos, como, ele, como então diziam, dos colos. Uhum. Uh, portanto, nós temos aqui o Fural Manuelino. Mais uma vez, uh, o Dom Manuel aqui presente nesta, nesta, nesta vila, como aliás, nessa altura, esteve presente em todas as vilas de Portugal, vilas e cidades. E como vimos a, a, a criação deste, neste caso deste Conselho, a povoação já existia, uh, difere de, de outras freguesias que foram criadas num processo de reorganizativo uh, paroquial. Uh, e qual era, como é que estava aqui a, a, a autoridade da Igreja implementada ou organizada? Bom, a Igreja era, era, tinha um poder muito grande nesta, nesta altura. Uh, desde logo, a sua, a sua organização própria do território, baseada em freguesias... Era, era, uh, concedia, às, ao, uh, concedia uma, uma maior capacidade de intervenção no território porque as freguesias tinham uma rede eram, constituíam uma rede muito mais densa do que a rede de conselhos que era a instância, uhum. a instância civil uh, portanto agora o, o que nós temos aqui é que Colos já existia enquanto núcleo uh, de povoamento que pertencia ao Conselho de Sinos mas foi logo criado como conselho, não foi criado como freguesia, como por exemplo Relíquias ou São uhum. Luís ou Santo António. Uh, uh, uh, de depois, uh, sítios onde depois se desenvolveu o povoado não é? e o tecido urbano, uh, depois da, da criação da, das igrejas. Sim, exatamente. Sim. Enquanto que, aqui, como é que já havia, aqui já havia uma, uma povoação. Uhum. E havia, mas havia também, a partir do momento em que houvesse uma povoação, construía uma igreja. Isso era praticamente era inevitável, não é? Porque a igreja uhum. era, de facto, o, o, o lugar, o ponto uh, socialmente mais importante de, de, uma, de, uma, de uma freguesia aqui neste caso o colégio ainda não era uma freguesia mas já era um lugar com alguma importância e tinha portanto a sua, a sua igreja uh, quando, foi criada, uh, quando foi criado o conselho, eles então decidiram fazer uma igreja maior e, e fizeram uma igreja que ainda lá está, embora com alterações evidentemente uh, uma igreja com muitos aspectos Uh, que lembram, que, que, que, que, lembram não, que são mesmo que foram mesmo lavrados uh, fabricados ao estilo Manuelino podes passar por favor uhum. Eu queria só uh, ler aqui também uh, mais um, um certo um parágrafo, um texto que era que diz assim no, no Conselho de Reduzida Área com Sim. pouco mais de 100 quadrados uh, menor que a grande maioria das freguesias de, de Odmira e Euric a assistência religiosa estava facilitada claro uh, pois a densidade demográfica não era alta e o índice de concentração da população relativamente elevado. Factos que outros sim o, o distinguiam das paróquias rurais odmirenses e ioriqueses. Sim, sim, claro. É, este, este era um conselho, como um, tinha um território pequeno, era um conselho muito macrocéfalo. Portanto, a maior parte da população sempre, neste período histórico, sempre se concentrou na vila. Hum. E, e o campo uh, não tinha uma grande quantidade de gente. Portanto, isso facilitava a vida de, do parco ou dos, dos sacerdotes. Muitas vezes estas terras não tinham só um sacerdote, tinham mais do que um. Tinham geralmente um sacerdote, tinham um, um prior, como, como era uma vila, tinham um prior, podiam ter um beneficiado, que era assim uma, um, uma espécie de ajudante do prior, e, portanto, eh, eh, eh, os, os, neste caso concreto de Colos, eh, tinham, portanto, esses, esses eh, mesmo poucos sacerdotes, tinham a vida muito facilitada, porque o território era pequeno e a maior, por, a maior parte da população estava concentrada na vila. Era, era um conselho muito macrocéfalo, o que uhum. não admira, porque, porque tinha uma povoação já com alguma antiguidade e, por outro lado, um, um território concelho pequeno, um pequeno. Uhum. Uh, não sei se queres que eu passe aqui. Uh... Sim, já uh... pronto. Isto é uma imagem. Uh... Bem, nós hoje, quando, quando chegamos a Colos, verificamos que Colos tem algumas características uhum. ainda de uma antiga vila. Tem, enfim, há algumas freguesias no, no Conselho de Odemira que também têm edifícios com alguma importância. Uhum. Nós vemos aqui uma casa particular. Vemos que é um edifício de arquitetura vernacular hum. enfim, mas vemos que é uma casa que, tem, que naturalmente pertencia a alguém com, algum, com posses económicas hum. portanto isto é apenas para dar uma pequena, uma, uma, enfim, uma pequena imagem de, algum, uh, de alguns elementos urbanos locais podes passar por favor nós temos aqui o outro edifício ele até há pouco tempo foi ocupado por uh, freiras de uma de uma de uma organização religiosa, feminina, uh, as, as Irmãs do bom, do bom Pastor, mas neste momento ele suponho que ele está, está devoluto, ou pelo menos não está ocupado permanentemente. Uhum. Vamos aqui, é um caso de arquitetura revivalista, isto foi um edifício mandado fazer por um, por um colenso por uma pessoa de colos e depois ofereceu à igreja. Também é um edifício com alguma, com alguma... Sim, claro uh, e... Quero aproveitar para complementar o, o Pedro, uh, a Manuela Guerreiro, que diz que é sempre um gosto ouvir o Dr Quaresma, e o Nuno Duarte, que é uh, presidente da Junta da Freguesia de São Martinho dos Amoreiras, da qual também já falámos aqui. Uh... Eu posso, eu recordo-me aqui, que quando na altura em que, que estava a trabalhar para o livro de, de Colos, em 1999, na altura em que me acompanhou muitas vezes, foi o próprio Presidente da Junta, António Eduardo, uhum. que, que de e de facto o, algo, algo daquele livro também se deve a ele. Uhum. Uh, portanto, andámos muitas vezes os dois uh, pelo campo uh, a visitar determinados sítios. E portanto, lembrei-me disso agora. Muito bem. E já, já agora obrigado por estarem connosco e se já sabem, se tiverem alguma questão que queiram colocar, agora ou se se lembrarem depois, podem sempre deixá-la nos comentários, e uh, vamos procurar vê-la respondida sempre no início da próxima uh, emissão, se, se é que não, cons não consigamos uh, responder agora. Uh, muito bem. Então, e em termos de evolução populacional? Pois, a evolução populacional ainda, ainda é uma não coisa... não e costumamos sim. falar sempre, sim, sim, e sim. acho que é, é importante. É claro que nós, no fim, devemos mostrar um, um, um gráfico que mostra a evolução populacional nos claro. últimos, no, no último século no último século e meio. Mas, mas há aqui mas, um aspecto que ainda que não está muito claro e, e que há pouco estava, falávamos sobre ele. É que, é que de facto, quando, quando Colos é criado enquanto Conselho, o, o que acontece é que Colos tinha um crescimento populacional notável e isso ajudou a que Dom Manuel se decidisse a criar o um novo Conselho, porque Uh, havia uma, uma povoação que estava em notável crescimento. Ao contrário e... de, vou dar o exemplo de outro, outro conselho, de, de, mais ou menos da mesma altura, uh, quer dizer, um bocadinho mais tarde, que é o de Mil Fontes, como sim, vimos. claro, que, ao contrário de Mil Fontes, o que Sofreu sempre no, sim, seu, inicialmente, no seu crescimento. Sim, inicialmente pode dizer-se que o, o escrivão da Câmara de Mil Fontes morava em Colos por esta altura, no princípio século XVI. Portanto, ele acumulava como fontes, que era assim uma coisa que, de pequena importância nessa altura. Mas, pronto, Colge era, de facto, um, uma povoação com, com notável importância. Uh, mas em 1518, logo a seguir, a, logo a seguir a, na, à Fundação e, a, e ao Foral Manuelino, tinha, como disse antes, 250 moradores. Uh, isto significa cerca de mil pessoas. Para um para um conselho uh, relativamente pequeno, era uma densidade populacional notável já. E atendendo a que a maior parte desta população se concentrava na, na sede de, de, de conselho, ou seja, na vila de Colos, os Colos, como eles então diziam, é, isso mostra que era uma vila de, de uma importância significativa. No entanto, nós verificamos que alguns anos depois, uh, Colos começa a perder a população. Ainda não descobrimos, não descortinamos exatamente as razões de tal facto, mas vemos que isso não acontece só aqui em Colos, acontece noutras terras, como por exemplo Urique. Uh, em 1565, ainda volta a perder mais população, uhum. em 1565 já tinha só 120 moradores, portanto perde claramente população. Tinha, tinha menos de metade do que tinha em 1518. Gaste-te tu dizes Apenas 120 vizinhos. Isto, 1565, vizinhos ou moradores. Ou moradores, Sim. dos quais 10 ou 15 a cavalo. Não dispõe de terra nem de espingardeiros nem de besteiros. Ora bem, eu, eu, esses vizinhos de cavalo significavam o quê? Uh, isso era uma informação de caráter militar. E significava o quê? Que as pessoas de cavalo, isto é, as pessoas que tinham cavalo em que se podiam transportar e em que podiam combater se, for se fosse necessário, eram pessoas com dinheiro. Portanto, quando uma terra tinha muitos vizinhos de cavalo, ou com cavalo, isso significava que tinha muita gente rica, portanto, que era uma terra próspera. Quando tinha poucos, naturalmente, isso significava o contrário. O facto de não ter espingardeiros nem besteiros significava que, de facto, não havia... Uhum. Uh, neste pequeno termo porque geralmente eram espingardeiros e besteiros sobretudo os besteiros eram geralmente pessoas do campo e portanto uh, lavradores isso uh, significava que exatamente esse, essa sua pequena essa sua pequenez em termos de população camponesa numa altura também em que a própria vila tinha tinha, uh, tinha estava em crise demográfica uh, de, significativa uhum. Portanto, uh, os, os vizinhos de cavalo, é exatamente isso. Era. E esses dados, são nessa altura, são necessários, porque há, há pedidos da própria instância e regia para se saber o que é que havia em termos de, de, de recursos uh, que podiam ter significado militar. E, e, e essas informações aparecem sempre nas chamadas visitações da Ordem de Santiago. Uh, eu não, não disse ainda, mas também Colos pertencia. À ordens uh, religiosa e militar de Santiago da Espada, ao contrário de Odmira e das outras freguesias antigas de Odmira, portanto, uhum. mas igualmente como Mil Fontes e Ciscal. Uhum. Uh, portanto, e o Val de Santiago também, o Val Santiago fica para depois. Ora bem, nós temos aqui a igreja, a igreja Matriz, hoje em dia é apenas paroquial, porque, evidentemente, a partir do momento em que a igreja em que a, um, de colos, embora sendo de vila porque não perde essa essa categoria uh, deixou de ser sete de conselhia portanto, uh, em princípio, a igreja deixou de ser matriz e passou a ser apenas paroquial, mas isso é um menor. Nós vemos aqui uh, uma igreja que tem uma, a, a, adiante da porta principal tem uma espécie de, de, de tilheiro de, de alpendre, melhor dizendo de espécie, uhum. desculpa, de, uma espécie de alpendre que é o nártex ou galilé, que era um, uma, uma, uma, uma, um um elemento que muitas igrejas tinham e serviam para as pessoas se abrigarem ao fim ao cabo. Hum. Porque muitas vezes as pessoas chegavam à missa ou isso, e portanto não podiam entrar logo na igreja, e, e ali se abrigavam. Muitas vezes havia até precisões e romagens etc. E portanto esse nártex, essa, essa essa parte vestibular da igreja, embora aberta, servia para resguardar as pessoas das intempéries. Esta igreja, esta esta esta este, este, este, este Nártex, ainda é do século XVI e tem uma e tem uma abóbada. Por acaso não tenho aqui fotografia, mas tem uma abóbada de cruzaria. Portanto ainda é do século XVI. Uh. Nós vemos depois uma fachada, essa fachada já não é do século XVI, mas tem elementos do século XVI. Uhum. E a, a abóbada de cruzaria, o que é uma abóbada? É, de... exatamente, uhum. os seus elementos, as suas nervuras, uhum. uh, são em cruz. Okay. Nós a vemos uhum. de ver mais adiante. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos, temos um, um pormenor da frontaria da Igreja. A frontaria, com, com, aquele, com a, a forma da frontaria, digamos, mistilínea, é, é já do século XVIII. Mas tem ali elementos que são do século XVI. Uhum. Reparem naquela cruz, que é uma cruz de Santiago, que é que é uh, uh, rodeada por por uma torçada, isto é, por, uma, por um elemento encordoado. Isto é um trabalho manuelino. Isto uhum. é um trabalho da época manuelina. Reparem que em cima nós vemos uh, um plinto onde se encontra a cruz a cruz não, não se vê toda, mas se encontra uma cruz de ferro e esse plinto também tem esse uhum. torçado, esse torcido uhum. e, e, portanto, isto são elementos da primitiva igreja que era a manuelina que, durante as obras do Barroco, já do século XVIII, foram desmontados muitos, alguns algumas algumas das abóbadas foram desmontadas e os elementos, as chaves das abóbadas etc., foram retirados e foram utilizados na própria na própria fachada. O caso aqui da Cruz de Santiago era provavelmente uma chave de uma das abóbadas da igreja uhum. e que foi reaproveitada uh, na, na frontaria. Ora bem... Água, que é para... <risos> o que é que nós vemos aqui? Dois elementos. Claro que o facto de a igreja ter sido muito mexida, muito restaurada no século, no século XVIII... Fez com que muito do Manuelino, muito do que era Manuelino, tivesse desaparecido. Mas não desapareceu todo, como nós vimos há bocadinho e como nós vemos aqui. Hum. Nós temos aqui do lado direito uma pia de água benta, em que existe, existe a, a base que é, que, com, com, uma, com uma decoração helicoidal, não é? E, e vemos depois uma torçade, isto é uma palavra francesa, mas um, um torcido, um Que é um elemento corduato, semelhante àquele que vimos há, há pouco. Portanto, tudo isto uhum. são elementos característicos da decoração uh, manuelina. Uh, vemos ali ao lado uma, uma, uma pedra, uma pedra uma, uma chave da uma chave abóbada de uma das, das capelas existentes, uhum. existentes na igreja, uma capela lateral. Essa uhum. abóbada ainda é do século XVI, Hum. E o que é que isto significa? Nós temos aqui um trabalho de manuelino, claro, temos ali aquela, aquela, aquele bordo uh, entorçado, em, encordoado, e temos depois no centro uma, uh, uma espécie de xadrez que é nem mais nem menos do que uh, as armas dos, a representação das armas dos Correias. Quem eram estes Correias? Eram no século XVI o, a família que detinha a comenda do, de, de colos, a comenda da Ordem de Santiago. Portanto, uh, havia uma série de rendimentos que eram produzidos no Conselho e rendimentos esses que eram para o comendador. A Ordem de Santiago atribuía-os a um comendador. Esses comendadores eram os Correia que durante toda a primeira metade do século XVI detiveram, de pais para filhos, a comenda de, de, de colos. e uh, neste caso o Comendador naturalmente gastou algum dinheiro com a, com a, com a fábrica desta desta abóbada desta desta capela lateral que ainda existe e portanto deixou aqui o seu símbolo a sua assinatura de qualquer é, modo então, também chave trabalho... da abóbada de Cruzaria que também é o exatamente. Qual que de qualquer uhum. modo trabalho Manuel lindo uhum. são estes apontamentos Manuel lindos que aliás não se encontram só na Igreja Matriz. Há algumas pedras que foram parar a uma igreja que fica ali ao lado, que é a antiga igreja, de, a antiga igreja da Misericórdia, que agora se chama Santa Isabel. Podes passar, por favor? Ora bem, nós falámos na, na, na, na Ordem de Santiago, e claro que os elementos das cruzes de Santiago encontram-se vários sítios. onde Nós vimos já há pouco uma das, uma das cruzes na frontaria, Uh, e vemos agora outra estas cruzes uh, enfim eram eram muito elaboradas muito uh, uh, quase diríamos que era quase rococó no sentido no sentido vulgar da palavra mas portanto muito muito muito uh, com, com elementos muito muito muito enfim muito trabalhados né? trabalhados uhum. e portanto nós temos aqui nos braços temos aqui as flores de lis que eram dos braços da, da da, das, da, da Cruz de Santiago. Uh, vemos aqui a Flor de trabalhada de uma forma muito acentuada. Né? portanto E temos isto no lavabo da sacristia. Portanto, isto ainda ideia. É antigo. Ora bem, isto que é que está não é colos. Não é colos, mas podia ser. Uh, porque uh, em colos... Uh, não foi nunca construída, um, um, nunca foi construído um portal manuelino assim uh, a sério. Nós vemos a porta de facto tem, um, tem assim uma forma ogival, ogival a porta de, de colos, mas nunca lhe fizeram isto que fizeram em, em Garvão, em Garvão que também era uma pequena vila, também era uma vila de, uh, nesta altura fizeram este portal magnífico manuelino. Isto é um trabalho caracteristicamente do, do manuelino próximo de Colos, mas de facto não, não é em Colos. Em Colos subjaram podemos dizer, apenas alguns apontamentos. Podes passar, por favor. Bem. Ora bem, se muito do Manuelino desapareceu, foi-lhe acrescentado na altura, no século XVIII, muito do barroco. barroco. Aliás, Nós, como já vimos noutras, noutras, noutras igrejas. igrejas, noutras igrejas foram, as modas também foram passando. Além, uhum. além disso, muitas vezes os edifícios começavam a entrar em, em decadência. Então, no século XVIII, muitos levaram obras. Aqui, neste caso, nós vemos o altar-mor, vemos dois altares colaterais. No altar-mor, uh, apreciamos um, um retábulo barroco, uh, com, as suas, com as suas colunas torças. Né? Uh, nós, até mas o barroco também tinha, os, também tinha essa forma helicoidal. Também, é verdade. Porque esta forma helicoidal, há como que aqui a ideia de de, de passar do céu para a terra, perdão, da terra para o céu, portanto de elevação para o céu e portanto há como que qualquer coisa de espiritual nesta forma é élicoídal uh, e, e nós temos aqui portanto as, as, as colunas torças, ou pseudo salmónicas muitas vezes assim chamadas uh, e portanto temos aqui um, um bom um belo um belo uh, retábulo uh, barroco Ora bem, próximo da, igreja, próximo da Igreja Matriz, existe uma outra igreja, que é a Antiga Igreja da Misericórdia, que sucedeu a uma outra igrejinha, que era a igrejinha do, Espí do Espírito Santo, que já desapareceu, e que existia junto daquele edifício que está ali ao lado, que, é o atual, que, é, que foi, foi uma escola, uma escola de, de quando, quando, quando Colos tinha muito mais gente. Ora bem, mas detenhamos-nos na, na igreja, de, de, de, na antiga igreja da Misericórdia. É um, um templo do século XVI, uh, maneirista, portanto, é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um estilo que aqui em Portugal ocupa, ocupa muito o período que noutros sítios ocupou o Renascimento, uh, mas noutros sítios sucedeu o Renascimento. Portanto, nós temos aqui, até temos ali uma, uma, uma, uma pedra na parede, que não se vê muito bem, mas que é uma fresta, como, que é uma pedra talhada ao estilo Manuelino, que veio com certeza da outra igreja. Uh, e podes passar, por favor. Ora bem, no interior, esta igreja tem uma abóbada. Cá está uma abóbada de cruzaria. Aqui já aqui é uma abóbada, é do século XVI mas já, não, tem, já não, não é a tradição medieval que aqui nós vemos, já é, não é a tradição gótica, isto já é uma coisa que já tem um certo, um certo sabor a maneirismo. Do lado direito vemos um retábulo, que é este rococó, portanto uma coisa já de fim, da segunda metade do século XVIII. Este retábulo foi desmontado, eu neste momento não tenho a certeza absoluta se ele está completamente montado, porque ele foi desmontado para ser restaurado, até porque havia na, na parte posterior uma fissura significativa na, na parede e, portanto, dizia-se que tinha sido em tempos uma, uns foguetes de uma festa que tinham rebentado e que tinham, e que tinham feito essa fissura na parede uh, e, e, portanto, foi, foi, foi desmontado e depois acabou por não ser montado. Entretanto, alguém montou algumas partes. Neste preciso momento, eu já não, lá não entro há algum tempo, uh, isto foi uma fotografia que eu fiz já há largos anos e, portanto, neste preciso momento, eu não sei se ele está completamente montado. Mas, portanto, temos aqui um retábulo que é já do século XVIII. Mais uma vez, nós estamos a ver que as igrejas iam sendo acrescentadas, iam uhum. sendo alteradas. Uh, uh, temos aqui o António Carlos uh, Soares, que te faz um review, excelente historiador, profundo conhecedor da história do Conselho de Odmira, sempre interessante. E a Manuela Guerreiro diz que a igreja está encerrada. Está encerrada, sim. Uhum. Pois, uh, é, é natural... <coughs> Uh, entretanto uh, Oi. Uh, para trás, desculpa Oi. pronto, então uh, es, es falámos na igreja, portanto que era de, da antiga igreja da Misericórdia, já não uhum. existe a Misericórdia de Colos como se sabe, a Misericórdia desapareceu no século XIX, mas uh, no seu interior tem lá uma, uma, uma mísula manuelina, que está lá no chão e, e neste momento está, está encerrada, como disse a nossa ouvinte a Manuela e não só e, e portanto eh, hoje chamam a igreja de Santa Isabel uhum. aliás Santa Isabel eh, tem alguma relação tanto Santa Isabel mas não a Santa Isabel rainha de Portugal um pouco o microfone. Uh, tem alguma podes puxar para ti podes estar a a Santa Isabel a, a Santa Isabel uh, uh, a que se refere muitas vezes à uh, uh, uh, misericórdia uhum. É a Santa Isabel, que, prima de Nossa Senhora, não é a Santa Isabel, rainha de Portugal, mulher de Dom, de Dom Diniz. Podes passar, por favor. Ah, bem, a ver se eu, eu ando aqui com o cursor às vezes. Muito bem. Não era essa. Está ah, bem, pode é, ser essa. Esta é a próxima, podemos falar tá já. Está bem, pode ser essa. É. Uh, o que nós temos aqui não é nenhuma igreja, nem nenhuma casa. <risos> é uma casa dos mortos é um, é um túmulo. Uhum. que é o túmulo do, do aviador Brito Pais, que em 1924 fez a viagem, ele e mais dois companheiros, fizeram a viagem a aérea Portugal-Macau, com partida de Vila Nova de Mil Fontes. O Brito Pais, o Jacinto Brito Pais, é um homem ligado a, a, ligado a Colos, embora ele não tenha nascido em Colos, ele nasceu na herdade dos Malveiros, que já fica, fica próximo de Colos, é verdade, mas já fica em Santa Luzia. E, e, portanto, uh, foi lá que ele nasceu. Mas, te, uh, mas a família tinha casa em casa. Aliás, hoje em dia, a escola, a escola uh, C mais S, não sei se é assim agora que ainda lhe chamam, uh, tem o nome de Brito Pais. Uhum. E, portanto, há essa homenagem, a ideia de que existe, de facto, lá uh, uma, uma, uma relação da vila com, com, com o aviador Brito Pais. Existe também... o um, um lar de terceira idade, também deixado por uma por uma senhora da família Brito de pais. Portanto, a, a família Brito de pais tinha muita relação com, com Colos. Bem. É, uh, aproveito só também para cumprimentar aqui o Eduardo Guerreiro, que uh, que comenta e diz que ainda se lembra de assistir a um concerto de violinos na igreja. Sim. Uh, portanto, ele, ele também é de lá. Uh, o Eduardo Guerreiro, que é, é nosso espectador quase desde o início, desde o início do, do, do podcast muito bem, continuando é só porque eu vou-te interrompendo às vezes tem que fazer aqui a gestão de, de a interação com o, nosso, com o nosso auditório que nos está a ver para que não se sintam abandonados hum. e uh, o objeto de, da emissão uh, que neste caso é a informação que tu nos trazes uh, muito bem, continuando então Ora, podes passar, portanto, isto foi uma espécie de parênteses. O que nós temos aqui é uma ermida. Agora passamos para o espaço rural uhum. e vamos encontrar no espaço rural uma geografia do sagrado, tal qual como encontramos em vários sítios. E encontramos várias ermidas neste pequeno espaço rural, que não é um espaço rural muito grande, porque é uma, uma freguesia uh, com pouco mais de 100 km2, uh, e, mas que tem várias ermidas ainda, algumas delas em bom estado. Nós temos aqui a ermida da Afincerna. Numa, numa propriedade chamada Afincerna, e, e também dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Por isso lhe chamam também, muitas vezes, ermida de Nossa Senhora do Carmo. Repare-se que é uma ermida que tem uma galilé também, também temos, estamos a ver aqui uma galilé, ou nártex, com dois poderosos contrafortes. É, é, é portanto, um, um galilé com um aspecto, um, um alpendre, né? este alpendre tem um aspecto assim pesado, e, e portanto que, que, que caracteriza, que caracteriza de forma muito muito vincada esta ermida. Isto é uma ermida do princípio do século XVI. Ela tinha no seu interior, ela teve pinturas nas paredes. Essas pinturas já não existem. É possível que se descascassem algumas daquelas da, daquelas pinturas, encontrassem ainda vestígios. Mas mas o que tinha, o que teve até há muito pouco tempo, foi um retábulo muito interessante século do, do princípio do século 17 que eu gostaria que bom antes de mais portanto nós estamos aqui a ver uh, a ermida com, com uma com uma cineira por cima da por cima da Galilé. Hum, estamos cineira a ver ao lado ao lado enfim é, é são umas instalações porque esta ermida tinha também havia muita gente com devoção e tinha romagens e portanto uhum. mas no início no século XVI chegaram a viver aqui frades portanto uma uma série de frades que viveram aqui isto isto isto foi esta ermida foi o ponto central de um, de um pequeno digamos mosteiro uma coisa muito pequena em termos em termos de, de, de, de da, da existência de, uma, de, uma, de, de frades. Uh, tinha também uma cerca, com cerca de 5 uhum. mil metros quadrados. Isto pertence à igreja, mas neste momento eu creio que uh, a propriedade já é um pouco disputada entre, uh, por parte dos, dos donos da herda. A, a Manuela Guerreiro diz-nos que está abandonada. Sim, sim. Uhum. Está abandonada. E, está, e é uma pena estar abandonada. Porque, porque não só é um edifício interessante, e o abandono dela provavelmente tem um bocado a ver com isto. Uh, a diocese acho que não tem grande interesse nela. Por outro lado, os donos da propriedade consideram que já são proprietários dela. Enfim, isto é uma situação... Uhum. Os, os donos da propriedade disseram em tempos que, não os atuais donos, os anteriores, que tinha havido um acordo com a dona Júlia Falcão, que era uma senhora que na altura, Júlia Brito Paz, uhum. que era uma senhora que tinha um grande poder aqui na zona, até em termos religiosos, de tal forma que até o próprio bispo muitas vezes... Uhum. Lhe dizia que ela tinha tanto poder como ele, e, e então uh, de facto, esse, esse anterior proprietário da herdade disse que dizia que a herdade estava já era da propriedade porque tinha sido um acordo com a dona Júlia Falcão que entrou que da construção da igreja, da, de uma escola tinha, tinha, tinha cedido uhum. à propriedade ao proprietário da Afincerna -tudo, todo o terreno e portanto a ermida também eu não sei se isto tem alguma eu peço que isto não tem, valor, não tem valor jurídico, mas de qualquer modo uh, uh, parece-me que, que a própria igreja, diocese ou paróquia ou aquilo que for não tem um interesse por ir além se, neste, neste edifício e portanto como diz, como diz a Manuela está, está, está abandonado eu estive lá há muito pouco tempo, estive lá Há menos de 15 dias, ela está mais ou menos assim, mas na verdade ela levou um telhado daqui a uns anos. Uhum. Portanto, uh, ao menos o telhado vai aguentar durante uns tempos. Mas, uh, mas, uh, mas de resto está abandonada. E depois aconteceu-lhe outra coisa. É que o retábulo que vais, vais passar, por favor. O retábulo que lá estava a, a fim, certo? Eu ali escrevi mal fim, depois ali Um erra um a mais, mas pronto. pronto. É, Foi uma pequeno, um pequeno lapso. Uh, não, havia, havia portanto esta este retábulo em madeira com várias pinturas do século princípios do século XVII possivelmente um mestre, de um mestre de mestre pintor uh, eburece, portanto da Évora chamado José Escobar José de Escobar, J José de Escobar. Uhum. esse retábulo tem uma série de, de, de uma série de imagens de, de representações cenas Uh, importantes para o, para o, para o catolicismo, uh, eu à frente vou mostrar al algumas. Vou mostrar duas delas uh, e depois eu digo o que é que aconteceu. Este retábulo, ora bem, duas das imagens que nós vemos na pedrela, isto é, na parte de baixo, uh, passa atrás, por favor. Na parte de baixo estão a ver, uhum. há três imagens, três, e eu vou mostrar a da esquerda e a do meio. Uhum. Uh. É, sim. A da esquerda, nós temos, uh, temos uh, a estigmatização de São Francisco e Santo António com o menino. Ora bem, São Francisco está ligado, São Francisco de Assis, uhum. está ligado a, a, este, a este episódio da estigmatização, isto é, ele surge com feridas nas mãos que representam as chagas de Cristo. Uh, e, e, portanto, há, é, é um episódio muito conhecido da vida de São Francisco. Uh, do outro lado, temos um santo que, é, que era franciscano, o do Santo António, que aliás era um santo português, natural de Lisboa, com dois dos seus atributos normais, uh, numa das mãos a cruz e, a, e, e as flores, o ramo de flores, e no, no outro braço o menino. Portanto, eh, tem um tema franciscano eh, em toda esta imagem. Depois, na parte de baixo, nós temos, o, temos a representação de Santo André. Santo André é frequentemente representado como tendo sido crucificado numa cruz em forma de X, uhum. como uh, se pode, ver ali, como nas, se pode nas, ver ali na imagem, precisamente, uh, uh, -se na, enfim, muitas destas narrativas são narrativas lendárias, não, é? uhum. não têm um fundo de verdade, mas elas impuseram-se e, e passavam uhum. e eram correntes na, na, na, entre, entre os fiéis, uh, neste caso, no século XVI e XVII nós vemos aqui o Santo André que segundo se dizia tinha sido tinha sido crucificado uh, e que uh, e que não e que não querendo ser crucificado numa cruz tal qual como como a cruz de Cristo não, não porque se não, não se achava com digno digno disso ele foi crucificado uhum. numa cruz em forma de, de X portanto é essa a imagem que ali está isto hoje em dia se for apresentado assim a qualquer pessoa mesmo pessoas católicas não compreendem estas, estas, estas imagens porque estão já fora das narrativas correntes entre, as, entre, entre os fiéis. Mas, nesta altura, tudo isto era complet, completamente perceptível e compreensível pelos fiéis quando entravam nas igrejas. Hum. Enfim, há mais algumas imagens. Uma delas, que não está aqui, é a entrega de, de, de, da casula por Nossa Senhora a Santo Ildefonso, que também é uma uma de, uma de uma casula muito especial a casula é um de mais, uma, de, uma, de, uma, de, uma das vestes uh, que, o, que, o, que o sacerdote utiliza no, no, nos ofícios divinos portanto uh, mas esta não, essa uh, da entrega da casula a Santo Filipe não está aqui uh, uh, portanto é uma das que aparece ao alto Podes passar por favor ah uh, volta atrás por favor o que é que acontece a este retábulo isto é um belo retábulo é um belo retábulo este retábulo foi retirado aqui há uns anos de lá da de, de igreja para ser, na altura aliás em que a igreja ia entrar em obras. Portanto, aproveitavam o facto da igreja ir entrar em obras e houve um grupo de trabalho que estavam a fazer, estavam a fazer uma formação da, e, na área da, do, do restauro e, e levantaram o, o retábulo para ser restaurado. A verdade é que o trabalho, não sei se por uma questão de verbas, o trabalho foi concluído sem que o, o, o, o retábulo fosse restaurado e voltado a ser reinstalado. O retábulo acabou por ir parar à Casa Paroquial, onde foi guardado numa marca de sal, num armazém que fica na, nas traseiras da Casa Paroquial. A última vez que eu o vi já foi aqui há alguns anos não estava, enfim, estava guardado minimamente, não sei neste momento como está, mas não estava guardado de modo que não sofresse algumas, enfim, algumas, alguns estragos, algum quanto mais não fosse pela passagem do tempo uh -huh. e pela, enfim por, algumas, por algum descuido na, de algumas pessoas que pudessem passar junto dele ou que pudessem desarrumá-lo ou qualquer coisa assim. Portanto, neste momento, um retábulo tão importante a escala, uh, conselhia, este é um retábulo muito importante. Neste momento, está, penso eu, ainda guardado na casa paroquial, num armazém na parte de trás. E, e ele havia todo o interesse em que as autoridades religiosas e civis, porque isto é património, isto é património religioso, mas é um património cultural uhum. Da, uhum. Da, da, do Conselho de Láudmira, havia toda a necessidade que este retábulo fosse restaurado e fosse ou reinstalado na ermida. Mas nesse caso, na Ermida da Afincerna, mas nesse claro. caso a Ermida tinha que ser também, também. reabilitada uhum. e, e de alguma forma aberta à população, ou então uh, fosse guardado num sítio onde pudesse estar bem guardado. Mas portanto é um alerta que eu deixo aqui, porque isto é um retábulo valioso demais, uma pintura de um mestre aburenso, uh, que é um, uma, um, um património cultural de uh, é, é, é, de de colos mas não só de colos, uhum. de todo o Conselho E eu atrevia-me a dizer mais do Baixo de e Quando se fala em cultura, no Conselho de Odmira é preciso ter em conta este património que Exatamente, nós temos que, que o que património religioso é um uhum. dos patrimónios mais importantes do património cultural uhum. e, porque é, é, está bem de ver, é ver bem é ver que é durante durante séculos que é religião, para séculos património a religião para que este o o que era que da, da, dos rendimentos, das rendas que eram produzidas não é? para a população. Porque a religião tinha um papel fortíssimo na vida das pessoas. pode passar. Ora, o que nós vemos aqui é outro outro elemento da, da geografia sagrada do Conselho. Mas não só aqui, não é só da geografia sagrada. Há bocadinho dissemos que, que em São, em São em Nossa Senhora das Neves, isto isto fica, reparem, uma irmidazinha lá no topo da colina, à escala 270 ou 72, fica próximo da de, de, de ribeirinha de Seixal de Cima. À escala, quer dizer, à cota. À cota, perdão. a uhum. cota, preciso de água. E então, aquele, aquele, aquele edifício tem vestígios muito mais antigos vestígios que provavelmente são, são da Alta Idade Média, isto é, de um período que vai já do fim do Império Romano uhum. e que entra pela, pela, pela, pelo período bárbaro, digamos, Sim. dos Visigodos neste caso concreto, aqui do sul do país, e, e, que, depois, e que, depois, uh, a que depois sucede o, uh, o período islâmico. Ora, uh, passa, por favor... Nós vemos aqui, uma, nesta fotografia, nós vemos os vestígios muito claros de uma muralha que circunda uh, o, o topo da, da, deste, deste monte, deste cerro, uhum. de tal modo que isto esta igreja, no século XVIII, era chamada Santa Maria do Castelo, não era Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves é um daqueles casos em que Santa Maria adota um nome um, um, com um determinado atributo. Uhum. Eu penso que das Neves, Santa, uh, Nossa Senhora das Neves passou a chamar-se apenas no século XVIII. Antes disso era Santa Maria, sempre como era usual, do castelo. Porquê? Porque uh, se verificava que existia ali uma muralha, portanto, o tal castelo. É possível que aqui fosse, enfim, isto é uma hipótese, uma mera hipótese, a tal, tal Simálias de Benalgate ou oh, ou então, uh, cumes de Ben uh, ou cumes de Ben Alguaz. Ben Alguaz. É, são hipóteses que, que se podem colocar, por si. Uh... Ora bem, uh, nós vemos também neste sítio, uhum. um, um, isto é uma fotografia do, do Jorge Juliana que tem ali a sua a sua filha quando era ainda uma, uma criança. Uh, neste mesmo sítio encontram-se ainda vestígios de vestígios de, de, de antigos lugares sagrados, tal qual como nós encontramos uh, uh, na Maceirinha, em São Luís, uhum. e na Arcaçolha, também na freguesia de São Luís, aqui também se encontra, e que também se encontra aqui em Vila Nova de Mil Fontes. Uhum. Aqui, portanto, aquilo é, são, são, uh, é escavado na rocha? É escavado na rocha, depois tem uma espécie de cânula que, que, que, que, que, que pode servir para escoar, para escoar. o líquido uhum. que lá se encontra para, para fora. Uh, portanto, uh, isto terá a ver com... com com antigos rituais uh, de, de religiões pagãs, enfim, um pouco hoje misteriosas, mas que serão desenvolvidos aqui no sul da Península Ibérica, ou pelo menos neste sudoeste da Península Ibérica, uh, num período que vem da, do, do final da época romana e que se prolonga depois até praticamente ao, ao período cristão. Porque ainda no período cristão os bispos cristãos, por exemplo, o São Martinho de Dume, se preocupava em corrigir os rústicos em, uhum. em, em, em corrigir os rústicos porque achava que os rústicos, isto é, os camponeses uhum. ainda adoravam os deuses antigos, os deuses cristãos claro. e portanto ainda não estavam cristianizados como devia ser uh, portanto este, este é de facto um, um desses elementos uh, podes passar por favor ora bem Fazemos aqui uma transição. Fazemos uma transição. É, é, é preciso perceber agora um, um pouco do, do desenvolvimento da economia desta região, da importância económica desta região. Pois, nesse, no século XIX, portanto, o, o, o princípio do século XIX é, é, é, tem aqui alguma, alguma, algum impacto. Uhum. Pode dizer-se que, por exemplo, na altura das invasões francesas, quando o sul do país se, se revoltou contra os franceses, a revolta que se iniciou no Algarve uh, e que se e que se alastrou e que alastrou pelo, pelo alentejo litoral uh, aqui em Colos foi constituído uma espécie de quartel-general da, da, da resistência portuguesa uh, depois a seguir uh, depois a com uh, a Guerra Civil uhum. uh, esta zona como todas as zonas camponesas do Sul tomaram muito o partido, ou muita, havia muita gente partido que tomou o partido de Dom Miguel. Uhum. Uh, mais tarde, já com, com a derrota dos miguelistas na guerra, mas com a sequente guerrilha do Remexido, aqui foi instalado um quartel da, do, do exército uh, uh, liberal. E, portanto, encontrou a guerrilha, tanto aqui como em Relíquias, próximo, haviam quartéis com soldados uh, liberais uhum. para pacificarem o território. Uhum. Havia noutros sítios também, mas, portanto, nestes e, dois... E no século XIX foi a altura em que deixou de ser Conselho? Século XIX, exatamente. O século XIX, em 1836, uhum. ainda no período em que se estava na, na, enfim, em, em, numa grande convulsão uh, política e até militar, em 1836 muitos saiu uma lei que aboliu, dos 800 e tal conselhos, aboliu 500 e tal. Uhum. Portanto, foi assim uma, uma resia. Portanto, e é, os é, pequenos é, conselhos foram uhum. quase todos abolidos. Um deles foi Colos. Pronto, foi uma reorganização na altura. Ele foi uma reorganização pelo, pelo, pelo do pelo Estado uh, liberal. liberal. Ele Pronto. pretendia a dar maior racionalidade à, à organização do território para que houvesse uma maior eficácia na, na, na administração, etc. E, portanto, praticamente aboliu todos os pequenos, uhum. os pequenos conselhos. O caso do Conselho de Mil Fontes, que era um pequeno conselho, uh, uh, a coisa sucedeu de forma diferente. Uh, o Conselho passou a ter sede no Cercal e, ao mesmo tempo, anexou o Conselho de, de, de Colos, durante alguns anos, poucos anos. Uhum. Em 1855, uh, o próprio Conselho de Mil Fontes barra Cercal foi, foi, foi extinto uhum. e, e as freguesias de Mil Fontes, Colos e Cercal foram parar a, a Admir, ao Conselho de Odmira. Mais tarde, como se sabe, cercal. cercal saiu da Odmira. Uhum. Mas, mas Mil Fontes e Colos ficaram em Odmira. Portanto, a partir de 1855, Mil Fontes e Colos, Colos neste caso a freguesia que estamos a, a falar, e já nessa altura, em 1855, já não era um conselho, já era uma freguesia, porque tinha sido extinto como conselho em 1836, passaram para a freguesia de... Para o Conselho de... Para o Conselho, de perdão, de... de... de, Audemira. de Audemira. Eu acho que tem... Ah, exatamente, é este mapa que nós estamos a ver. Vemos que, de facto, o Conselho de Odmira passou a ser o maior conselho do país, exatamente porque lhe foram agregadas, anexadas, uma série de freguesias, Vila Nova de Mil Fontes, tinha sido um antigo concelho, Coles também tinha sido um antigo concelho, Val de Santiago que pertenceu, pertenceu ao Conselho de Santiago Cacém uhum. e que tinha passado para, para Messejana, depois Messejana acabou em 1855 e o Val veio para, para Ademira. Depois temos aqui São Martinho e Santa Clara que vieram uhum. de, de Urique. Portanto... Depois no interior, assim é uma cor mais batida nós temos as são freguesias originais. originais do Conselho de Odmir. Hum. Nós havemos ainda um dia de falar em, em são, são, de, são Salvador e Santa Maria. Ainda não falámos, não, um não Ainda não falámos, até porque não falamos estamos a deixar para o fim porque elas são a origem, não é? Porque Sim. houve uma altura em que aquele território que está assinalado mais claro. Era composto por essas duas Só por essas, por, essas, duas, só freguesias, por essas duas freguesias. Exatamente. Aqui neste mapa nós podemos ver uh, o conselho de colos e depois freguesia de colos. Uh, aqui é uma cor um bocadinho mais, mais visível. É assim um azul claro, mas menos claro do que, os outros, do que as outras freguesias. E, portanto, para mostrar essa uh, enfim, a posição atualmente de, de colos. Ainda mais, a, a própria povoação de colos fica pouco centrada na... na na freguesia. Portanto, fica mais junto à zona mais serrana. Uhum. Enfim, e para norte ou noroeste, nós temos, uh, sobretudo, uh, uh, uh, aquilo que muitas vezes se chamam a charneca, que é a charneca aluvial uhum. da Bacia do Sado. E, embora tenhamos uh, também um pouco de... de... É aluvial, porque é aquela planície uh, que se compõe sim, a, a, a, a, com a sedimentação, com a deposição de sedimentos ao longo do tempo. É, é isso mesmo. Uhum. É, portanto e a, enquanto que a vila está mais chegada à zona mais serrana podes passar por favor ora bem nós vemos aqui que de facto a, a freguesia é uma freguesia era uma freguesia rural uhum. a, nós em meados do século XX encontramos uma freguesia produtora de cereais enfim tinha também a semelhança de outras a semelhança uhum. era economia, um tipo de economia muito semelhante às outras freguesias e e praticamente a todo a todo o Alentejo uh, portanto uma, uma forte aposta na na produção de cereais sobretudo do trigo alguma pecuária também naturalmente uhum. uh, é uma há uma é uma economia que entra tarde na mecanização mas nós daqui já vemos em meados do século uhum. uma, do século XX, alguma mecanização, nós vemos a, a debulha mecânica já, uh, e portanto uh, temos já um exemplo de mecanização que, como disse, foi entrando aos poucos e conviveu durante muito tempo com meios mais arcaico, arcaicos, como nós podemos uhum. ver na imagem que vem a seguir. Aliás, já vimos isto até noutras, salvo erros, não sei se foi em Saboia agora também não me recordo, na emissão que dedicamos a Saboia Uh, onde aparecia o ribusto? O ribusto foi, foi essa é boia, sim, não pois. foi? Que pronto. é pequena também, era uma máquina parecida com era esta. Uma, e é que, mas pronto, são elementos uh, já de mecanização, mas que, que são, que testoam um bocado com o resto do ambiente que continua a ser uh, trabalho manual, essencialmente. Sim, sim, então, sim. E, e manual, e, e, e em termos de transporte, como já vamos ver, tração sim, animal. Tração animal. É, é o que nós vemos aqui, portanto, o uhum. transporte ou, de, ou do cereal ou, de, ou da palha fazia-se sempre por, por, através de, de, de animais, através de, de, de, de carros com tração animal. E isso então, foi uma coisa que durou, durou, durou até quase e ao fim. Ma maximizava-se a capacidade, a capacidade é, é, é, é, do, do carro, da carroça. É, sim, o mais possível. O mais possível. Uhum. Pronto, o que Pronto. nós vemos então... É, é uma situação que é semelhante a todas as outras freguesias. Isto é, isto é um tipo de gráfico que... Há de chegar o é, momento em que mostraremos a compilação destes gráficos deste, deste gráfico. É um gráfico que, que é muito semelhante ao que aconteceu nas, nas outras freguesias que nós já vimos aqui e que acontece noutras freguesias do, do Sul. É, é, é, uma, é uma população que cresce ainda no século XIX, numa altura em que se aposta... Na, na produção de cereais, sobretudo na produção do trigo, tendo em vista a autarcia, isto é a, a, Sim, o, abastecimento, o abastecimento a autonomia alimentar, a autonomia alimentar do país uhum. e, e em finais do século XIX isso, isso é verificável tem até leis que promovem essa, essa, essa autarcia e na primeira metade do século XX existe toda uma aposta que é, que é que é uh, concretizada já na parte final pelo Estado Novo. refere-se uhum. é, uh, às campanhas do trigo. Uh, campanhas do trigo, comboio do trigo, todos esses, toda essa simbologia uhum. uh, que aposta que, que é na, na produção de cereal, uh, mas que, chegando ali aos anos 40, 50, se, des, se vai desfazer. Uh, o, o, o, este, este cereal era produzido com base em, em preços subsidiados ao produtor. Uhum. Preços subsidiados, uh, uh, recurso a uh, uh, uh, uh, adubos e, por vezes, utilização de terras pouco adequadas sim, à, à produção Isso foi o que aconteceu, área. essa foi a parte, uma uhum. das partes mais gravosas, porque muita fez, fez, fez fizeram-se searas em tudo quanto era sítio, inclusive em terrenos menos adequados possível, e, portanto, isso acabou por depauperar muitos, muitos solos. Uh, mas uh, havia outro problema é que de facto uh, isto era uma economia que, em que as pessoas viviam mal e quando passou a haver alternativas uh, uh, as pessoas começaram a sair uhum. uh, começaram a sair uh, para começaram até a sair para o estrangeiro uhum. antes, na, numa primeira fase, no, no princípio do século XX para os foram, centros foi, urbanos uh, passaram, uh, começaram a sair para os centros urbanos mas antes já saía muita gente até para a América para o Brasil, etc. Hum. Ainda, ainda no princípio do século XX e depois no, no, no, eh, nos anos 50 e 60 para os centros urbanos e sendo que finalmente nos anos 60 também e sobretudo para o estrangeiro no caso da França, da Alemanha e por aí uh, com tudo isto nos anos 60 ainda houve uma mobilização militar para a África e nós vemos que há uma, uma, uma decadência é um, populacional é um 100, há um claro. declínio Uh, muito acentuado da, da, da, da população. Verificamos que nos anos 70 as coisas, o, o declínio não é tão, tão vertiginoso, mas a população continua, uh, continua a diminuir na, na freguesia. De, e, e continua o último censo, uhum. isto vem só até o Sankos de, mil, de, de 2011, mas o censo de 2021 indica que uh, esta decadência continua. continua. Portanto, uhum. uh, ainda ao, contrário, não houve... ao contrário da freguesia que vimos na última, Sim. A última emissão garrelíquias, que portanto podemos pôr aqui que subiu, que conseguiu inverter a, a queda. E então temos que mais uma vez por aqui em causa só relativamente aos últimos censos, pelo menos a forma como a contagem é feita. Pois, em alguns casos, eu receio que as contagens não tenham sido muito exaustivas e que tenha havido gente que ficou por contar. Eu já contei, contei o que aconteceu comigo pessoalmente, mas que acabei por contar porque exigi ser contado. Claro, mas, e, e, e mas isso, é... isso pois, comparativamente com quando descobrimos aquilo que se passou em relíquias, Exatamente. É? precisamente. Mas não, mas admito que, que a população do, dos campos continue nesse, nestas freguesias mais do interior continue a diminuir. Uhum. Acredito que sim. Embora no, no observemos litoral... algumas alterações sim. na demografia, até sim. com a fixação de de novos residentes, sim, sim, é um, um retorno do, dos movimentos migratórios. É, nós vimos que a população de relíquias não diminuiu, aumentou um pouco, a de São Martinho também, mas há de facto alguns neo-rurais que vão aparecendo, gente que veio da, Alema da sobretudo da Alemanha, holandeses, etc. Uhum. E portanto, nessas freguesias mais do interior, é possível que algumas dessas pessoas não tivessem sido contabilizadas. Mas uh, no, caso do, no caso de relíquias foram de certeza. E neste caso aqui, não sei, não faço a mínima ideia. De Eu... qualquer modo, não, não me admiro que a população uh, enfim, tenha vindo a diminuir. Bom, e estamos a chegar ao fim. Não sei se queres fazer mais alguma. queres dar mais alguma nota ou, ou dizer mais alguma coisa sobre pronto, apenas é dizer que que nós estamos a fazer uma micro-história, embora muito superficial, uhum. estamos a fazer uma, uma espécie de micro-história por freguesia, uhum. uh, mas na realidade, na realidade tudo se passa num quadro mais vasto, que é um quadro concelhio e que é um quadro regional. Uhum. É um quadro que tem muitas semelhanças, tem características muito comuns uh, ao longo dos tempos e, portanto, nós vamos repetindo uh, de freguesia para freguesia algumas das características. Uhum. Claro que também há diferenças, desde logo do ponto de vista do ponto de vista administrativo e institucional nós vemos que, que há, há géneros diferentes nós vemos, vimos por exemplo uh, relíquias por exemplo, começou como freguesia uhum. mas no caso de Colos, não começou logo como, como claro. conselho mas já existia uma povoação com alguma importância antes de ser claro. conselho enquanto que relíquias Sim, isso não existia é, elas nada Elas acabam não? por ter as suas especificidades embora se calhar podemos dividir isto claramente em dois grupos que são as freguesias que, que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo naquele que é o território central original do Conselho de Odmira e aquelas que que apareceram depois Bem, e que foi uma decisão no caso das freguesias antigas do Conselho de Odmira foi uma decisão muito uh, com uma vertente eclesial como ou melhor com uma, uhum. uma, uma, foi uma foi uma um movimento eclesial foi uhum. portanto a Igreja que decidiu densificar a rede de paróquias, a rede de freguesias. No caso de Coles não. No caso de Coles havia uma povoação, que era uma povoação que tinha a sua importância, que se devia a outra lógica, possivelmente um pouco relacionada com uma, com uma povoação à beira da estrada, à do, num nó, nó viário, embora não isso, naturalmente tinha alguma, alguma, alguma capacidade agrícola, etc., para poder alimentar a população. Um, nós não falámos aqui por exemplo na vinha mas havia umas vinhas com alguma importância uhum. nesta freguesia uh, e portanto é uma freguesia que tem uma tem uma gênese que não é religiosa embora naturalmente a religião também nesta freguesia tivesse tido muita importância nós vemos uma, uma geografia do religioso uh, muito, muito significativa uhum. nesta, nesta freguesia uhum. Muito bem e chegamos então ao fim da emissão de História, esta décima terceira. Uh, ainda temos mais algumas freguesias para, para dedicar outras uh, emissões. Uh, Falta-nos de Santa Clara, uh, Valde, Santiago, Valde Santiago. Valde Santiago. Uh, não sei se me estou a esquecer de... E depois iremos a uma freguesia que não pertence ao Admira, que é uh, Porto Covo. Portugal. Mas é aqui, vizinha e acho e, que tem e, também e, e, talvez um pouco mais a norte no futuro. Sim, depois veremos. Também iremos. Ah. Enfim, a história é da região. Ah. Obviamente que o Conselho de Odmira é, é o nosso foco principal, mas não nos detemos por aqui. Quem esteve desse lado, quem tem paciência para ouvir as emissões do Odmira Livre Podcast até ao fim, os meus parabéns. Uh, porque não, é, é, tem que se gostar né? tem, <risos> tem que se ter um verdadeiro interesse uh, e eu continue a acompanhar uh, não tenham uh, aqueles que não que, que, não, que acompanham as emissões a mês sabem que podem sempre uh, voltar atrás depois da emissão terminar elas ficam automaticamente disponíveis uh, no Youtube e no Facebook no, no, no separador vídeos da página do Admir Livre Podcast e já sabem que, um, no máximo, umas horas ou no máximo um dia depois, que eu coloco tudo em formato áudio nas principais plataformas de podcast. Isto é mais uma série de história, como disse, que vai continuar. Uh, no entanto, o Admir Livre Podcast tem a ambição de chegar a praticamente todo o lado <risos> e ultimamente até temos tido algum foco na, na, na questão uh, internacional mas uh, nunca, nunca perdemos, nunca perdemos uh, uh, a noção da, da nossa origem e, e periodicamente, uh, visitaremos uh, aqui o nosso Conselho, seja para contar a história, seja para mostrar o que aqui é se passa em termos de, de, de, de, das coisas que são feitas por, por, os, por os moradores, por os, por os cidadãos deste Conselho, por as organizações deste Conselho, Uh, e com esta conversa, já não me lembro onde é que quer chegar, é só para dizer que apoiem, uh, de, partilhem, façam gostos essas coisas, uh, ajuda, ajuda a crescer a visibilidade, como sabem isto não tem qualquer fim lucrativo, eu nem sequer ainda me preocupei, um dia tenho que me debruçar sobre isso e é monetizar qualquer coisa, mas isso nunca terá um custo para quem quer ouvir, será sempre gratuito e, e, e disponibilizado gratuitamente e para poderem partilhar sem qualquer restrição uma boa noite a todos e obrigado por estarem com o Admira Livre Podcast Boa noite E se eu encontrar agora aqui Encontrei não tive muitos lápis